Para alguns professores, é, está aparecendo apenas esse ícone e-aula. Quando está apenas assim, esse é o ícone para o e-aula da Webconf da RNP, não é do Git. Para alguns professores, já está aparecendo é, logo ao lado um outro ícone escrito e aula GITS. Mas para quem ainda o ícone não está aparecendo, é possível adicioná-lo. Você pode clicar aqui em editar conteúdo ou aqui em cima, em ativar edição, adicionar uma atividade ao recurso, e aí selecionar JITSE. Você pode, inclusive, dar um nome para essa aula. Aqui você pode habilitar ou não a data em que você quer que comece a videoconferência. Se você não habilitar, vai abrir no momento em que você é, startup a sala de aula, que você abrir a sala de aula. Pronto, desativar a edição, já vai aparecer o ícone com o símbolo do JITSE aqui, para você e para os alunos. Vai iniciar a aula, clicar em Aula JITSE, acessar JITSE. E aí a janela do JITSE vai aparecer dentro do FPR virtual, não vai sair daqui. Aí você escolhe se você quer habilitar microfone, câmera, o nome que você quer utilizar, entra em Join Meeting. Aqui, seus alunos vão entrando, e aí a plataforma é igualzinha, a plataforma aberta do Jitsi. o ícone do bate-papo, compartilhamento de tela, mãozinha para quem quer falar. Se você quiser fazer a gravação dessa aula, pelo Jitsi tem dois modos, você clica aqui nesses três pontinhos, Aqui, quando você coloca em iniciar a gravação, você precisa de uma conta no Dropbox. Então, você faz uma conta no Dropbox. As contas gratuitas, elas têm limite de tamanho. É, então, precisa ter espaço para poder fazer essa gravação lá. Ou você pode iniciar uma transmissão ao vivo no YouTube. Então, logo que a sua aula terminar, a, ela já fica gravada lá no YouTube. Então, eu vou clicar aqui em iniciar transmissão ao vivo. Eu já tinha configurado a, o Jitsi com, com o YouTube na minha conta do Gmail, na minha conta do YouTube. Né? Você pode fazer isso antes, né? Então, conectar a sua conta do YouTube ao seu Jitsi. Você vai receber um código, uma chave para transmissão ao vivo, e essa transmissão ao vivo vai ficar aberta para você lá. O meu, inclusive, eu configurei para que ela apareça como não listada, ou seja, só vão ver... Só vai ver esse vídeo as pessoas para as quais eu enviar o link, ou os meus alunos para os quais eu enviar o link ou disponibilizar o link na UFPR virtual. É, então, vou aqui iniciar a transmissão ao vivo. Live streaming is on. Ele já me avisa que o streaming is on, ou seja, está ao vivo. E aí, é, posso dar, né, ministrar a aula normalmente. É, e aí ele vai gravar a tela do Jitsi, inclusive as conversas. Se eu quiser, é, inclusive, transmitir um vídeo, tem essa possibilidade, né? Ó, compartilhar um vídeo do YouTube, fica tudo gravado. Na hora que eu quiser que para de gravar, né? Que eu não quero mais que transmita no YouTube, eu clico aqui de novo, parar transmissão ao vivo. Live streaming has stopped. Aí parou de gravar. Para eu sair do Gite, é só clicar em sair, né? Para quem quiser ver é, lá no YouTube, então você entra na sua conta. Então vou entrar aqui no meu canal. Ele não aparece porque todos os meus vídeos estão como não listados, né? Então vou vir aqui em meus vídeos. Aqui são os vídeos que eu é, enviei. Né, os vídeos que estão enviados Para eu visualizar o vídeo do streaming Eu tenho que entrar no YouTube Studio Lá no YouTube Studio, vou em vídeos Aí tem os vídeos que eu fiz upload E os vídeos de transmissão ao vivo Então aqui, olha, esse vídeo foi o da transmissão ao vivo que eu fiz há pouco ele demora um pouco para renderizar, logo depois que ele renderiza, ele passa a aparecer no conteúdo dos envios é, ou lá no conteúdo dos seus vídeos não listados. Espero ter ajudado. Obrigada. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CCBYNCSA.